O que, que acontece? Ó, oh, mais jogos mortais. Viu? Não basta o Top Gear. Os caras querem algo mais emocionante. Vamos se ligar que o Liam já tá preparado para isso também. Rapaziada, é, essa parte aqui ela tá mexendo mal. Ô meu Deus, quer bater? Quer bater mesmo? Dá um o zóio aí pro Leon. pelo amor de Deus, hein? Esporada de galo. Vai. Faca os olhos. Faca os aí, tem. Faca. Olhos, Faca. Oh. Beleza, aí. Vamos ficar quietinho mesmo. Tranquilo. Dá o um dinheiro aí pra ele. Pronto, 1.400. Oh, meu Deus, o cara tem uma economias boas, hein? O Leon curte, curte sim. Uhum. Mas estamos praticamente no primeiro andar aqui, hein? Vamos se ligar que já rola o um vazio. Pegamos a pistolinha. E. Olha o cara ali, tio. Ó, assistindo Netflix? Como é que é o negócio? Olha o joelhinho dele, ó. Mas uh. aí cai, hein, tio. Rapaziada, é, o sul tá bem. não curte, tá não, hein? Ó. Ó. Mas, é, o cara é forte, hein? Ó, ó. Capoeira nível 2, tio. Nossa senhora. E aí, tio. Vai é de novo então, seu loco? É um furvêcio, ó. <risos> Tranquilo. Beleza, o que acontece com <risos> ele? Ah, é assim de óculos, é de Metro Joelinte, ó. E você tem tá que faz a barbinha dele, ó. Bom, é bom derrapar mesmo, hein? Viu, vira que os caras estão tá, tá invadindo o local, hein? Ai, pai, para! Ó, de capacete o Lula adora. Vêgemos. De... Yes. O cara de capacete vai levar um pilão zangue F, hein tio, Você ele não parece de ser lo... <risos> faca o zoinho, faca o zoinho Oh meu deus, o que é ele? Isso, seu rodo <risos> Rapaziada, ele tá rolando um cara atrás, é isso? É isso mesmo? O Caberninho tá escutando? Isso aí é por sofrimento Beleza, se o caverninha lembra bem Tem como eu esse loco aqui? Se inscreve aí tio! Pera aí tio, veio. cai daí, cai! Inocente. Rapaziada, já era. Tchau. Um a menos. Vamos subir na balada parte 2 aqui, que é lá pra cima, ó. Ó, ó. Tá lá em cima! Vai de ser trouxa, tio. Ó, não quer tirar um cabelinho, tio. Aí não, tio. O quê? Oh meu Deus! Nossa senhora! Vai tomar no caneco! O quê? Dois? Dois! Ah, não! Vai de ser trouxa, tio. Tem que parar, parar de ser trouxa, tio. Oh. Pelo amor de Deus, hein. Ó, ó o joelhinho, ó. Final Atomic! Final Atomic que, que foi isso, Leon? Rapaziada, o Leon tá curtindo o espelão do ZDF, hein? Vamos se ligar. Carregar minha. Rapaziada, picaram o rindo do Não curti essa flecha do cara aí, hein? Ó. Ah? Oh. Pegamos o espino pelo menos. Rapaziada, Plantinha vai ter que ser usada, hein, tio? Oh meu Deus do céu. Ixi, beleza. Nada mais, nada menos temos outro botão mágico aqui, ó. Um lado da ponte já está profissionalizado o Tranquilo, cadê? Como que é o negócio? O que, Leon? Oh, meu Deus, ele é tem um joelho profissional, hein? Vamos se ligar, hein, tio? Tranquilo, a gente... Acho que tem que voltar ao primeiro andar ali. Sim. Ó, a gente volta aqui. É sim. Desce na mãozinha do cara, agora a gente vai lá para o outro lado. Vamos de boa, hein? Leon, eu e vocês. Isso, Leon. Pula lá, Leon. Vamos. É, olha. Beleza, agora a gente mexe o um negócio grego aqui. Ó. Baixa, dia baixa. Ô, meu Deus. E aí, tiozinho? tá de boa. Você vem pra cá, ou vou pra ir. Tranquilo. Olha o joelhinho desse Loki, ó. Aí cai, Pega dois, pega dois, vai. não Nada, de homem O jogo tá pilando, hein, tio. não, Ninho, não. Fox, Leon. Você escapou por pouco, Leon. Pelo amor de Deus, dá um nele. Toma um suflix, seu Loki. Oh, meu Deus do céu. eu curte demais isso. Ó, vamos Vamos plantar bananeira aí, seus Oh. Ah! Rapaziada, cheio de ouro hein, tá cheio de ouro aqui hein, vamos se ligar O que? Oh meu Deus, aí cai tio, aí cai Vamos ficar ligado com o joelhinho rapaz. O que? Tá caindo mais? Eu adoro tio, Vai Aí mais um, mais um, mais um Isso tio O que? Não Eu tô subindo tio, não vale. Oh meu Deus do céu, e aí tio, tá cheio de cara lá embaixo hein Altos tiozinhos doidos Rapaziada, tem como dar um descanso não tio? Oh, meu, os caras sobem hein Pilantrix Epilogue é Tricks Vários bandidos Rapaziada Vamos brincar esses caras oh, Toma um Suflix Beleza Outro joelhinho Outro Suflix oh, Meu Deus, Leon, você é muito bom Gageozinho, tá ali? boa Outro joelhinho, Tio Nossa senhora, é um, um por vez Oh meu Deus, aí Vai ser é trouxa Oh, pegou, tio. Não, não, peraí, tio. Ah, agora não curti, não, tio. Vai lá, o que eu preto você ficar esperto, beleza? Tá bom? Tá, tá curtindo o negócio hein? aí, tio? Vai começar a picar também com esse Rapaziada, ô oh, meu Deus, mais? Como é que o negócio, tio? Oh, ô meu Deus, vira, vira, Leon. Ô, oh, Leon! Tem mais, tio. os caras lá fora. Como é que é o negócio? Olha aí, fazendo fila, tio. Rapaziada. Só que esse louco tá pro lado de fora, tio. Ó, oh, meu Deus. Olha aí que trouxa. aí, fica seu zóio. Boa, Brit, vamos, vamos. Vamos logo pra esse lugar. Se inscreve aí, tio. Beleza. Rapaziada. Escopretão. Ó, oh, mete escopeta na mão. Tá, ah, zóio dele. Tá o ainda. dá. Parece que tem alguém aqui, hein? O quê? Altos. Ha. Rapaziada. Vamos pegar uma plantinha, tio. Ô, oh, meu, esse cara era cultivador, hein? Era cultivador da zervinha. beleza. <risos> Tranquilo, eles levantam altamente junto Ó, oh, dois zoinhos, ó oh, Ó oh. oh, meu, Vamos vou fazer a matemática, hein Ó, oh, dois zoinhos juntos Aí só o terceiro zoinho, faz tchan, ó oh. Ó oh, meu Deus do céu, É, ah, a gente curte demais, tio Eu, o Leon e você altamente curtindo o zoinho bicano Tranquilo, rapaziada, agora a ponte tá de boa A gente só atravessa... Como é que eu é negar? Rapaziada, tem um negócio de apertar aqui eu tô... de, O quê? Rapaziada Ah não, morre não Leon Ai, ai, ai Vai Leon Oh meu Deus! Olio! Oh, Olio! Ô Olio! Olio! Leo! Ô Leon! Ô meu! Faca isso! Ô oh, Leo. Leo! Rapaziada! Não curti não! Meu Deus do céu! Vai, vai cair, hein? Ó, oh, bica, Leo! Ó, oh, Leon! Ô oh, Leo! Vai, Leon! Ô, oh, Leo. oh. <risos> Tá com uma mão, tio! Vai, Leon! Uh, usa outra! Ah, menina, tá vendo? Câmara! Rapaziada! Pelo amor de Deus, hein? Desliga esse videogame. Que, queima, mete fogo na casa, caverna. Eu Meu jogo chato, hein? Ah. Ah. Rapaziada, olha aí, tio. Mais baixinho, tio. Oh meu Deus do céu. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent She will join us, become one of us. Como é que é o negócio? This is no ritual, it's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual oh, for meus. you. Então, aboio, tio. Olha o que o Leon faz, tio. E aí, seu Loki? Oh! <risos> rapaziada, o oh, O o O Leon! Oh, Leon! Oh, Leon! Oh. Nossa, Leo, você é louco, pai, tem que botar o vídeo. tio? Tô mais ninja que o Leo, quase, hein? <risos> <risos> Seu Loki, rapaziada, na mãozinha, você viu? Nossa, o Leo! O Leo foi pentear o cabelo, ó, Vá, tá tacou diretamente na mão do Loki, tio. Ó, três meses sem jogar Playstation, pragar de ser trouxa. Rapaziada, simplesmente vamos lá pra cima. Rapaziada, tá rolando tuk-tuk, hein, esbatuque muito louco aqui. Ô, <risos> oh, meu Deus, o cabelo não curte. Tranquilo, rapaziada. Simplesmente vou de bode, vou de boa. carregar minha aqui, ó, dá tempo, dá tempo. Estamos com a escopeta na mão. Vamos, será que tem mais coisa lá embaixo? Cara? É bom dar uma conferida. Papi, rapaziada, o oh, oh, Carminha achou um baú altamente secreto aqui. Ó, oh, planta amarela. Vap! beleza tio, agora a gente pode subir, nada mais, nada menos que essas escadas pilantras aqui. O funil já está preparado, ó, oh, ó. Oh. Vai ter altos, cara, com os barril dourado agora, tacando a cabeça do Leon. Verdade. Pera aí, meu. vai de boa, Leon. Muita baguncinha. Como é que... O quê? E aí, Leon? oh oh! oh Vale isso, tio! Claro que vale isso? Que isso? É explosivo aí, negócio? E aí, como que sobe esse negócio? Olha, será que tem como, Leon? Ah, seus Loki. Tranquilo, Bicos aí. Vai... Um já foi. Munição pra rifle Olha, vai ter que a gente não usa o um rifle do amor, hein, tio Vamos pegar esse rifle e começar a brincar esses lock, hein Pelo amor de aí, Gente, está de boa Não temos munição Tem munição de armista, não dá tempo de carregar É, o zoinho, é o zoinho, ó. ó Pronto, faz a barbinha desse lock, ó não é problema de descobrir esses lock aqui, hein Ó, nível 300, Você é louco, hein, tio Vamos cair ele, mano. Você tá muito louco, tio 1900, hein, tio Altas oferendas pro Leo, hein E aí, Leo tem que voltar, gente. Só tinha esses carinhas aqui, Forgado. Tranquilo. Altamente continuaremos a nossa jornada grega lá pra cima. Tio. Vai lá, tio. Vai lá, viu? Volta o caminho do amor. Vamos carregar. Tá rolando os barril aqui, hein? Ó. Vamos descer de boi, o negócio desce uma velocidade do amor. Rápido. Tranquilo, tio. Tá rolando um silêncio aqui. O, o Caverninha não tá curtindo, ó. Sabia, tio. Tava rolando uma formação de quadrilha. Altamente de terceiro nível, hein? Qualificada para o massacre. Vamos se ligar. Oh, meu, Pegou uma plantinha aqui, adoro plantinha. É oh, um maconheiro. Mas já tem como ligar a alavanca que são ali? Descer os barril da mão desses loques, não? Ó, ela vai ser trouxa, hein? Ó, oh. rolou o Pax, tio. A ponte do rio que não cai. Ó, oh. ó. Oh. Oh. É só seguir o barril, tio. Ó, ó. Ô, meu, matou tudo mesmo, hein? Ó, oh. uh. esses uh. otários, tio. Tem mais? Eu tô só desgraçado. Raziador. Ah, ah, tudo. Mataram quase todos os caras, tio oh, Barrilzinho do amor, hein Próxima missão é passar pro outro lado, tio. Tá demorando para passar essa parte, por quê? O cara não deixa, de homem oh, meu Deus do céu Ó, oh, rapaziada, se você não se importa O cavernir vai tirar as naiporetas Ó, ó, ó, meu Deus, ó, oh, hein, para você Ó, oh, puxa a cordinha, tio Ó, oh, meu, tem mais loco ali, rapaziada Segundo round da... Puta. Fala na minha cabeça hein tio ah! Rapaziada, aí não vale hein Ô oh, meu Deus, é o último spray que a Belinha teve que usar aí. Vamos, vamos, vamos, vamos ligar esse negócio grego aqui, ó oh. oh meu Deus, eu passo em cima mesmo? É, vai ser trouxa Ó, já era tudo Tem mais dinheiro? Nem o real Ô meu Deus! É, era isso. Bap. Beleza, podemos prosseguir com o nosso jogo agora, tio. Ô oh, meu Deus do céu, vamos ficar ligados, gente Tem altos carinhas de campana aqui. O Carveninho já tá ligado. Vamos carregar todas as armas aqui, tio. Ó, oh, 14 do pente. Arminha, tio. Ó, oh, tem que ser astuto, tio. Tem que ter as arminhas preparadas. É a verdade. Tranquilo, eu vou dar minha volta aqui. E já explodiu esse barrilzinho do amor. Pegamos munição de escopeta. Pegamos a lança. Granelsons. É? E pegamos munição de rifle. O que que acontece? Essa parte aqui tá falando uh -huh. que uh -huh. o elevador está muito pesado. Oh. O que que acontece? Tem que pôr ca... as caixinhas de madeira. Porque esse, oh. ah. o elevador ah, não consegue subir. Tio. Oh, meu Deus! O elevador pode do Paraguai. Uhum. Aí o que que acontece? Agora ele sobe, tipo oh. assim, e podemos continuar. Tá vamos ver uns aqui de 7 mil quilos, o que? Vale isso tio, como é que é negócio? Pois é, tá rolando os caras por fora aqui oh, vamos examinar Como que é negócio? Olha aqui o loquinho Beleza tio, oh. Oh. Vamos parar com essas gracinhas, O que? Vale isso tio? Ô oh, meu deus do céu, vamos dar só um bico de dinossauro desse lobo aqui pra largar assim. Ó, ó Ó, Vão cair os dois, pronto Já faz logo... Já depilo pubis dele Depilo pubis desse tipo Vamos cair, é bom, é bom o quê? Nossa, ele tá vivo ainda, hein? Rapaziada, rola flecha também, hein? O que, tio? Ai, vamos cair mesmo, tio. Ó. Vai tomar no caneco! Rapaziada, o quê? Ai! Ai! Não! Não, Leon! Não deixa, não, Leon! Ô oh, meu Deus! Ô oh, Leon, peraí! Rapaziada. Os caras tá pelando mesmo, então vamos subir suco de grosera turbo aqui, pelo amor de Deus! Gente, uma delícia! Rapaziada, vamos, vamos ter que explodir e liquidar isso aqui, tio! Ô oh, meu Deus! O que, que acontece? Tem o cara da flecha, tio. O cabernet esqueceu do cara da flecha. Ó. Esse loco aqui é altamente profissional para zoar o caverninha, tio Sim Vai ter que ser rápido, tem um outro aqui já na cola Ó Se inscreve aí, tio O quê? Não, tio, não... Dá tempo de completar, é. tio? Será que... Ah, rapaziada, o cara vai pegar, tio Valeu, valeu, valeu Oh, meu Deus, e isso, Leon? Ha, ah, curto demais esse Leon? Valeu É isso aí, Leon O que? Outro? Achou! Onde, tio? Oh, meu Deus, toma um bicudo dentro do seu olho, hein? Ah, meu Deus. vamos, vamos, vamos explodir todo mundo Sem chance É isso, Lio. isso Pronto Acabou com as plantinhas da caverninha, Ah, meu Deus, eu curti. Não curti, tio. Ó. fazer é, o cara tá de capacete hein, só para lembrar você. Ó. Tem dois aqui, tio. Tem outro atrás, hein. Ó. Nossa senhora, é família inteira, tio. É esperto, hein. Tem, tem, tem que ficar aqui de boa, tio. Ó. Muita baguncinha. Altamente pilantra essa parte, de tio. Agora, o cara tá sozinho, esse... Tá na rua, tá... O quê? Como é que... É? Vale chover, cara do céu, assim? Tio? Não vale! O que que acontece? É é, zoinho. Um zoinho pra cada, ó. Ó, cinco caras, cinco zoi E acabou, acabou a balada inteira. O quê? Oh. Ele volta, dá um replay na rodagem do cara ali não, Pelo que... amor de Deus, senhor Oh, meu Deus, você tem negócio voando aqui ó oh, você não se importar, tio Voa mesmo, hein, tio oh, meu Deus, é magia dos caras, hein Rapaziada, alto zoinha aqui O que? O Linho Rapaziada, equipe escopeta rápido Rápido, tio Rápido Isso, isso, Linho Oh, meu Deus parece foi por pouco, hein, tio oh. Nossa Senhora Toma aqui, seu Loki Vamos, vamos fazer a barbinha Depira essa virilha uhum. o que? Olha, ah, o cara é muito forte, tio. Nossa senhora. Mais ou menos 18 paquinhos mil rio para depilar ele. Oh, meu Deus do céu. Rapaziada, eles feriram, hein? Feriram o cavernia emocionalmente nesse, nesse duelo grego, hein?